Oi gente, tudo bem? Esperar o pessoal entrar aí, mas hoje nós vamos ter uma live muito, mas muito especial com a No Paz. A gente vai falar sobre terapia energética, vamos bater aquele papo, né? E entender um pouco mais como que funciona esse universo. Eu já vou chamar a Noa para a gente poder conversar, e ela gentilmente cedeu um tempo dela para vir aqui conversar com a gente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Esperar ela aceitar o convite. <risos> Oi. Ah, tudo Oi! Tudo gente. bem? Tudo bem, Olá, você? Eu estou aqui, está cortando minha cabeça. É que bom! Bem. Ai, que bom, Noa. Olha, muito obrigada, viu, por você ceder uma horinha do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, para explicar um pouco sobre terapia energética, sobre esse universo aí que você trabalha, né? Porque assim, ó, Noa, quando eu criei o projeto Varal de Ideias, a intenção é ajudar as pessoas que estão em casa. Né? E, e a, minha, a minha ideia não é somente trazer gente do empreendedorismo. A minha ideia é trazer de várias áreas, inclusive da área emocional. Porque cada vez mais as pessoas estão em casa, né? muitas já perderam os seus empregos, Muitas não sabem para onde correr, e aí o que, que acontece? Começa a ter uma, uma, um monte de gente aí depressiva em casa, sem saber o que fazer. Por isso que eu fiz questão de trazer pessoas que possam falar também um pouquinho sobre a nossa parte interna, porque hoje está precisando, né? Realmente. <risos> Jo, eu só vou pedir licença para você um pouquinho, para eu encaminhar aqui para algumas pessoas. A hora que você me chamou, eu estava encaminhando. Ah, As não pode. Me, me pediram para encaminhar, inclusive, porque às vezes não consegue encontrar, né? Eu postei lá agora, né? Uh -huh. Ah. Dei e e um story, mandando para o meu pessoal para eles virem aqui também, né? Mas alguns passam despercebidos e queriam, né? Olhar. Sim, assim. sim. Eu vou aproveitar aqui, tô fazendo eu... agora. Eu vou encaminhar também. Enquanto você encaminha aí, eu vou encaminhar também. Eu vou encaminhar também para os meus amigos, para as minhas amigas, porque realmente é uma é um assunto que vai super valer a pena, que pode ajudar bastante gente aí, né? E vale a pena mesmo quem a gente... Tiver, quem estiver ah. por aí também, que puder encaminhar ali para as 10 primeiras pessoas do Stories, né? Do... do do direct também, por favor. Sim, é verdade. Ah, aqui vem aqui olhar nossa live, OK. Eu encaminhei. Deixa eu ver. Eu acho que eu encaminhei para todo mundo aqui da minha lista. Peraí. aí. É, encaminhei. <risos> encaminhei para bastante gente. Noa, então... conta conta para nós o que que o que que seria é... Terapia energética. Como que as pessoas podem utilizar isso no momento que a gente está passando hoje? Sim. Primeiro, né, antes de tudo, eu quero agradecer você, você me... <risos> veio me agradecer por estar aqui, mas eu agradeço né, a oportunidade também de falar, porque eu acho realmente, como você falou, é extremamente importante, né, nesse momento, que as pessoas consigam perceber que é, nós não somos só né, esse mundo corporativo né, Nós não somos Sim. só físico né, Nós também temos uma alma, um espírito Nós temos as nossas emoções né, Nós temos muitas situações que estão no nosso inconsciente Que, gente, que às vezes nesse momento é o momento mais crítico né, É o momento que vem à tona isso É o momento que essas situações tendem a emergir né uhum. e aí as pessoas ficam com ansiedade aí gera crise de pânico enfim né aí você já já sabe qual que é o resultado então né deixa eu contar um pouquinho para vocês como que funciona o a terapia energética né o que é que vem a ser isso porque além de terapia além do teta healing eu trabalho também com tarô né você já sabe ele não, não é so, somente algo, né, uma ferramenta para adivinhações, também é um trabalho terapêutico, né? Muitas pessoas não, não sabem até, não conhecem, desconhecem essa informação, mas o tarô também age na área terapêutica, de que maneira, né? No início, na primeira sessão ali, eu faço uma mandala, né? Essa mandala, Josi, e, e telespectador. <risos> Essa mandala consiste em ver várias áreas da vida da pessoa. Né? O, que tá sendo, é, pro, o que a pessoa, pessoa precisa tomar providências né? Na, no subconsciente dela. Porque a nossa mente racional ela é responsável por em torno de 10% das nossas atitudes. Né? Determina 10% das nossas atitudes. E a nossa mente inconsciente que é essa que acumula as crenças, é? que acumula toda a nossa vivência, lá desde, e nem é desde o nascimento, é desde a barriga da mãe uhum. que isso vem. Né? Que a gente vem acumulando situações, acumulando bloqueios, traumas, choque, traumas, é, crenças limitantes, né? Então, isso às vezes impede uma pessoa de conseguir ser a melhor versão dela mesma. É, na maioria das vezes, quando você vai observar o que, que tem de errado, por que, que eu não estou conseguindo chegar né, em um determinado patamar que eu gostaria? Por que, que eu luto, luto? Por que, que eu fico andando em círculos e não consigo sair daquilo? Não consigo chegar a lugar nenhum né, ou no lugar onde eu gostaria? Porque tem essas questões subconscientes limitando, né fazendo uhum. com que a pessoa não consiga realmente o que almeja, sabe? Então, além né, dessa situação crítica, é, a terapia energética ela serve para o autoconhecimento mesmo, né? Para a pessoa se conhecer, para a pessoa saber o que ela gosta, para a pessoa saber o que ela não quer para a vida dela, que também é muito uhum. importante, né? Às vezes a pessoa é, sabe né, ou procura muito saber o que ela quer, né? Ah, eu quero isso, eu quero, né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um relacionamento feliz, eu quero né, viver muito bem, próspera e abundante. Mas e o que ela não quer? Será que ela sabe? É, geralmente as pessoas não sabem dizer não para o que elas não querem. Uhum. Então a terapia energética entra... Desde o tarô, né, como o Teta Hilli, entra nestas questões da pessoa se autoconhecer, da pessoa saber o que ela quer, o que ela almeja, o que ela deseja, o que ela sonha de fato, o que Legal. é o sonho dela e o que é o sonho da sociedade, dos pais, da família, né? Porque muitas, muitas vezes a pessoa é, se molda de acordo com é, os sonhos do entorno. É, com os sonhos dos outros, e aqui dentro tá vazio por esse motivo, por ela não saber o que ela quer e o que ela pode dizer não, porque não faz sentido para ela, você me entendeu? Sim, Esses dias eu, eu assisti né, uma entrevista da Isabela Freitas, que é uma autora, né? E ela fez, ela fez bastante sucesso com os livros dela, né? São livros que falam de autoestima, né? De poder a, empoderamento feminino. Sim. E ela falou uma coisa que eu achei muito importante. Ela comentou, assim, que ela foi chamada... Ela já participou do programa da Fátima Bernardes, né? Já participou ali na Globo, enfim. É bem conhecida. Então, ela fez, foi chamada para fazer uma série... É, em relação ao livro dela, uma série que falava sobre os livros dela, né, um, um dos livros, e ela foi chamada pelo autor para fazer a protagonista, para ela, né, protagonizar essa série. No início, ela falou: "Nossa, que legal! Nossa, agora eu vou ficar famosa! Nossa, agora eu vou arrebentar, né? Porque ela é bem é, comunicativa, assim expansiva. Ela falou: Agora." É a minha chance de ganhar o mundo, né? Ganhar e... um Oscar. Ela, chegando próximo, né? Ao dia de começar a gravar, ela começou a sentir um negócio estranho assim. Aí ela falou assim: "Meu Deus, o que, que é? Não está fazendo sentido para mim ir lá e fazer esse esse papel. Eu nunca quis ser atriz. Eu nunca desejei ser atriz." Quem desejou a vida inteira que eu fosse atriz foi minha mãe. Eu não quero ser atriz, eu sou a autora do livro. Simples, ponto. Eu não quero, não tenho vontade de ser atriz. Esse é o mundo que deseja para mim, é minha mãe, é minha família. Eu não. E ela teve coragem de ir lá e falar: Me desculpe, eu não vou gravar. Eu uh -huh. um encontro atriz né, para gravar. A minha série, porque eu não vou gravar Não é o meu sonho, não é o que eu desejo Não faz parte do que eu quero para minha vida E eu achei... Oh! Eu, fiquei... eu falei, gente Tem que ter muito autoconhecimento para chegar num ponto desse Você não acha? Sim, tem e muita coragem, se... né? Tem que se conhecer muito, né, Júlia? Sim Se a pessoa se conhecer pouco Ela não, não é capaz de fazer isso não é que faz, ela vai ali, né, naquela vibe dos outros, do coletivo, e vai embora e faz, mesmo infeliz, mesmo se sentindo mal, mesmo não sendo o que toca o coração, né? Vai uhum. é no automático. Então, sim. A terapia energética entra nisso, sabe, Josi? Você sair do automático. Você passar a entender, a se perceber e a entender o que você realmente quer da sua vida. E a partir daí, sim. Você consegue cocriar né, situações novas. Você consegue alcançar, alçar voos maiores, né? Em busca do que você realmente deseja. Porque quando a gente quer manifestar algo, inclusive, a gente tem que saber o que quer manifestar. Então, não adianta você querer manifestar um sonho de outra pessoa. Aquilo Aham. que não fez o coração vibrar. Entende? Essa é a diferença. Uhum. O meu celular quase caiu aqui, deixa eu arrumar ele. <risos> tava abaixando, tava Falei, uai, vai e cair o celular. Eu tava, assim, antes eu tava aqui fazendo um teste aqui, né? Arrumando aqui, o celular caiu no chão do pau, você me entendeu aqui. Fiquei, ah, se fosse na hora da live, eu tava com Acontece, perdida. acontece, o meu tava quase caindo. Ô, <risos> Noah, é. É muito curioso, né, essa questão do autoconhecimento, porque quando você começa a entrar nesse universo, você fala assim, mas gente, não é possível, não é possível que, que 10% daquilo que está que aqui dentro é, é praticamente o que determina os outros 90%, né, então você tem que trabalhar realmente o teu inconsciente. Exato para que ele faça o teu externo vir a trabalhar por você, né? Porque as nossas foi como você falou as nossas crenças elas estão no inconsciente. Só que ele é tão pequenininho, né? Ele é tão pequeno. Só que ele faz um estrago gigantesco na vida das pessoas, né? E aí as pessoas e daí as pessoas não conseguem sair desse desse looping de de, de fracassos de nada dá certo, né? Porque precisa realmente precisa mudar interno. E aí e é aí que você vê assim, um monte de pessoas que batalham e trabalham. Não digo tanto batalhar, porque a palavra batalhar já é já não é muito boa dentro do autoconhecimento, não, né? Porque você fica é uma batalha, é uma guerra que você não consegue vencer puta, nunca. luta, né? É uma luta e não, não deve ser, não deveria ser, né? Deveria ser tudo muito mais leve, muito, muito mais fácil e é, na verdade, quando é, tinha que fluir quando você está preparada e você só consegue se preparar através do autoconhecimento. Então, a gente tem sim que ir em busca do autoconhecimento. Justamente por isso que eu fiz questão de, de nessa, nesse meu projeto, do varal de ideias, trazer pessoas do autoconhecimento para vir aqui ajudar. porque até até poucos anos atrás não se falava nisso. e para muita gente é e para muita gente era normal você trabalhar, trabalhar, trabalhar, chegar num patamar daqui a pouco você cai daqui a pouco você trabalha, trabalha trabalha trabalha, trabalha chega lá e cai de novo. e não pode ser assim, não pode ser uma montanha russa né, a vida das pessoas. E, e, e aí eu comecei a, a pesquisar muito sobre o autoconhecimento e aprendi que essa palavra batalha a gente tem que riscar do nosso vocabulário. Guerreira também. Ah, vida quantas vezes, né? Porque eu sou eu sou aquela pessoa assim que gosta de fazer acontecer. Eu gosto de agir. A minha a minha o meu bordão principal ali aqui no meu Insta é Vamos agir a vida, gente. Vamos, vamos agir a vida. <risos> por quê? Porque eu gosto de ação, eu gosto de colocar as coisas em movimento, né? Então, assim, por eu ser muito, né, assim, enfática em agir, em colocar ação e movimento nas coisas, as pessoas tendem muito a falar isso pra mim. Você é guerreira. Agora eu passei a falar assim, pelo amor de God, não... Não me sou... fale que eu sou guerreira. Não, sou guerreira. <risos> não eu sou... Não sou, não tô numa luta, não tô numa batalha Estou aqui fluindo, levemente, tranquila, sossegada <risos> Tá tudo favorável e o que não está, vamos deixar, né? É assim que faz, é assim que tem que ser Sim, e, e não outra não coisa batalhar, hum. gente, Não adianta querer ficar nesse círculo vicioso Nesse ciclo vicioso não adianta Você vai, chega, consegue alguma coisa ali cai novamente, volta ali, chega na mesma situação e fica ali, assim, como eu já criei. É, e se a, pessoa, se a pessoa se colocar do lado de fora, Noa, olhando, a impressão que dá é, é um rato correndo atrás do rabo? Exatamente né? isso. Um cachorro Exato. correndo atrás do rabo não para nunca. Ele fica em círculo, em círculo, daí ele pega o rabo, daqui a pouco ele solta, porque daí ele quer correr de novo atrás do rabo. E a vida acaba sendo isso. Mas sabe uma coisa que eu aprendi é, tanto estudando e conversando com pessoas, né? Que, que acabaram, acabaram entrando na minha vida por causa da, dessa minha busca pelo autoconhecimento. Sim. É que... É, é, é um desafio mesmo. É simples né? você, você fazer a sua vida fluir, você cocriar alguma coisa. É simples, porém você precisa entender como todo esse movimento funciona. E poucas são as pessoas que, que se dispõem a te ensinar. Porque o que, que acontece? Não adianta a pessoa chegar e falar para você assim, Josi, é... a tua vida está errada, não é assim. Tudo bem, eu sei que está errado, mas me fale o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí as pessoas não te falam. Então não adianta. Você precisa falar. Você Não, não, não pode mais ser algo nas entrelinhas, como, como as pessoas estavam acostumadas a trabalhar. Né? Você aponta o defeito, você sabe qual é o defeito, mas você não mostra o caminho para a pessoa sair daquele defeito. E falta muito isso. Muitas pessoas que trabalham com o autoconhecimento, elas não, elas não mostram o caminho. E não adianta é, somente dar ferramentas. Você tem que ajudar as pessoas, porque as pessoas elas têm entendimentos diferentes. né Eu não entendo tudo de autoconhecimento. Eu não entendo de tarô. Eu não entendo qual é... A, a, a facilidade, ou qual vai ser o milagre, ou qualquer coisa que o tarô vai ter sobre a minha vida. Se a pessoa que é especialista não sentar comigo e não falar assim, olha, vai acontecer isso, isso, se você agir assim, pelo teu histórico e blá blá blá, entende? E, e o que falta muito é isso. As pessoas não querem, parece que não querem ajudar. A grande verdade que eu vejo é essa. Poucas é, querem de verdade pessoas, ajudar. Tem é, muitas pessoas que trabalham assim, elas querem reter, né? Reter para uhum. que a pessoa fique dependente dela, né? É, eu eu já, já passei por isso também né, no passado, tanto que hoje né? eu comento muito quando chegam pessoas assim que estão passando por esse tipo de situação, né, com outros profissionais, eu já... Falo, a primeira coisa que eu faço é contar a minha história do passado, né? Que já tentaram fazer isso comigo, me reter ali, como se, é, como se fosse assim, você vai ficar dependente de mim. Se não for através de mim, você não vai conseguir transmutar situações, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir tomar decisões, se não, não todos os momentos você, ou todos os meses, né, você vir até mim perguntar o meu, entende? Já passei por isso. Então, hoje, o que, que como, como eu trabalho, né? A primeira coisa que eu faço, quando a pessoa me pergunta assim: "No, perguntei pro tarô se eu devo fazer isso ou aquilo. Se eu devo é, se eu devo, né, escolher ficar no meu casamento ou me separar. Se eu devo mudar de casa, se eu devo mudar de emprego, Nananima, não não não o Tarô não vai dizer o que você deve ou não fazer porque a primeira coisa né no autoconhecimento Josi é auto é, é você se responsabilizar sabe por si né pelas suas decisões então quando é, se eu falar o que a pessoa deve fazer a pessoa vai ficar dependente daquilo toda Sim. vez que ela tiver que tomar uma decisão ela vai vir ali eu devo eu devo. Aí quem que ela vai responsabilizar se não der Você. certo? Não é culpa dela. Você Exatamente. É, então, é uma é uma artimanha na verdade, né? É é uma artimanha da pessoa. Sim. E também dos profissionais que respondem dessa maneira, que dizem o que a pessoa deve. Aí fica como se fosse um guru, entende? Uhum. Como se fosse alguém assim que é, é, tem uma sabedoria profunda. E que a pessoa que tá dentro da vida, tá ali vivendo o dia a dia, não soubesse nada sobre si. Entende? Uhum. Por isso que eu trabalho, primeira coisa no tarô, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Eu não vou te falar o que você tem ou não fazer. Eu vou te dar uma direção do como será se você fizer isso, como será se você fizer aquilo. A direção é da pessoa não eu, eu acho eu acho isso muito importante muito importante a, a questão que eu coloquei era assim ó por exemplo a a pessoa tá lá com várias crenças limitantes ela ela trabalha mas ela não consegue né sair do lugar e aí vem, vem esses profissionais e eles eles sabem o que é que tá acontecendo Sim só que eles não, eles não explicam, eles não mostram o caminho para a pessoa. E, e eu acredito que precisa sim ser mostrado o caminho. Não dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, mas pelo menos, por exemplo, assim, ó. É, a minha crença, digamos lá que a minha crença limitante seja, sei lá, o abandono. Mas eu não sei. Só que a, o profissional que está cuidando de mim, ele sabe só que se ele nunca me falar, eu, eu vou continuar a vida inteira nesse mesmo erro, porque eu não sei. Eu, eu não sou profissional, né? De autoconhecimento. Sim, só que eu, eu não, não sei o que, que acontece isso, assim, não sei como que são nas outras terapias. Mas, por exemplo, no Teta Healing, a primeira coisa é que a pessoa me traz um tema, né? Uhum. E eu vou trabalhar aquele tema ali com ela, o que mais incomoda na vida dela. A partir daí, desse tema, a gente vai se aprofundando, fazendo a escavação que a gente chama no teto, para chegar na crença raiz, para chegar no real motivo e liberar aquilo ali. Só que a pessoa não sai nunca de uma sessão sem liberar aquilo ali. Então uhum. eu não entendi antes, porque é inadmissível, não, não existe a pessoa sair. Sem eu falar para ela, sem... Na verdade, no dig a gente já começa escavando juntas, entendeu? É uhum. assim, é, é como estamos aqui. É numa, numa sessão online, nós duas conversando e eu falando, Josi, vamos voltar em tal época, assim, o que, que você lembra daquilo? E aí eu vou sentindo também, lembrando, vendo algumas coisas e fazendo a pessoa lembrar, entender aquele momento. Quando a pessoa consegue entender... E liberar aquele momento aí a gente faz a limpeza daquela crença. Então, Aham. não existe pessoa sair dali sem saber o que tinha ou sem saber o que, que era a, a crença raiz. Entende? Não, não existe, então, mas já vi, healing, mas já é? eu já vi, eu já vi acontecer. <risos> pelo menos no Teta Healing, né? Com, comigo, pelo menos não, isso não acontece, e no Tarot. O tarô vai apontar o que tem a trabalhar, mas também não vai limpar. O tarô não é uma ferramenta para limpar ou para transmutar nada, entende? Aham. Então a pessoa, quando faz o tarô comigo, é, fica ciente que eu vou apontar o que está no subconsciente, o que tem para limpar, né? Se aparecer, é claro, que tem, às vezes, nem aparece nada, assim, não, não vai né? nesse, nesse nível de profundidade. A pessoa teria que mesmo buscar, né, com terapia, enfim. E aí, quando chega nesse nível de falar quais são as crenças, eu falo para a pessoa, olha, você tem essas questões, se você quiser trabalhar com tetarilha, eu estou à disposição. Se você conhece outra técnica ou quiser terapia convencional, o que você quiser fazer, faça. Mas são essas as questões que apareceram aqui, entende? Aí a partir uhum. daí ela, ela que tem que buscar, né? Buscar uma terapeuta ou eu, enfim, com quem ela se afinizar para ela conseguir, né? Limpar e transmutar isso. Mas no tarô, por exemplo, a gente não, não limpa nada mesmo. Uhum. É e, e, e me diga uma coisa, Noah. é qual é o tipo de pessoa, não digo pessoa, mas que tipo de problema que a pessoa enfrenta? Que, que ela pode ir em busca de, de terapia energética, seja na, no tarô, seja no... Qual que é o nome dos outros que você falou? Reiki? Teta Rili. Teta Ah, tá. Nesse daí... <risos> ou, algum, ou alguma outra terapia. O, o, o que, que a pessoa tem que estar tá sentindo para ela pra ligar um alerta? Opa, eu preciso de ajuda. É, esse tipo de terapia energética... Pode sim resolver o meu problema. O que, que tem que estar tá passando pela pessoa para ela poder ir em busca de, de ajuda, da sua ajuda, por exemplo? Sim. Eu, por exemplo, deixa eu te dar o meu exemplo, então. Né? Quando a primeira vez que eu procurei o Teta Healing, né, que eu procurei uma terapia energética, eu já tinha feito terapia com, com profissionais convencionais, né, psicólogos, é, deixando bem claro que uma coisa não anula a outra, né? Não quer dizer que se você vai fazer uma terapia convencional, você não pode fazer a terapia holística e vice-versa. Andam em paralelo, sim, né? Não, não, não tem, é, não, não precisa parar uma coisa para fazer outra. Você pode fazer as duas ao mesmo tempo. Porém, eu fiz algumas vezes terapias convencionais e para mim não funcionou. Né? Uhum. para mim não foi assim, não, não me descobri ali, certo? Eu, no Helene, não me descobri ali Então quando eu li a primeira vez sobre terapia holística Eu me encantei, tá? Eu me encantei pela agilidade em resolver a situação, entende? Então aí eu fui em busca por quê? Eu estava num momento que eu tinha acordado, percebido assim que todos os meus relacionamentos né, estavam tendo o um mesmo padrão, ou seja, eu estava nesse ciclo, né? Eu estava andando atrás, <risos> atrás do rabo, tipo um ratinho mesmo. E eu, eu estava, eu era uma pessoa extremamente tímida, tímida a ponto de não falar na faculdade, não explicar trabalho Lá na frente Começar a tremer, assim, me dar um Uma falta de ar Um negócio horroroso, né? Se, se eu tinha que me expor Ou falar com mais de uma pessoa Tipo assim, de duas acima Menina, não, não, não tinha crítica que fizesse eu falar Entende? Uma pessoa extremamente tímida Então, eu percebi Comecei a perceber que eu estava aceitando relacionamentos indignos, né, que me davam migalhas e eu achava o máximo, né, eu comecei a perceber esse, esse padrão também, eu tinha uma rejeição dentro de mim que não era, sabe, era uma coisa de outro mundo, uma coisa excomunal, assim. É, se você olhasse, você... a gente tá aqui fazendo live, na, na verdade, né, eu não podia nem imaginar eu fazendo live um dia. Nunca na vida, <risos> que eu estava, nunca, nunca Josi, não, não podia. Muito menos como eu faço, né? Brincando, rindo, assim, naturalmente, né? Sendo eu mesma, Ao, é, é, sendo autêntica, né? Então, naquele momento eu comecei a perceber, eu preciso de ajuda. Né? Na empresa onde eu trabalhava, eu trabalhava no mundo corporativo ainda, né? Que eu, eu trabalhava na área comercial, na área financeira, no RH. Então, assim, eu trabalhava na área corporativa e pela timidez eu não tinha chances, entende? Aquela timidez me atrapalhava, inclusive, nisso. Eu percebia também que eu podia ganhar muito dinheiro, né? Teve até uma situação que eu ganhei muito dinheiro... Mas que o dinheiro se esvaía assim, ó. Era como se eu fechasse a mão e ele caísse como areia, assim, nas minhas mãos, entende? Não importasse a quantia que eu ganhasse. Aí eu comecei a pensar assim, não, Deus não é justo, Deus não é ruim. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que, né, que tenta fazer tudo certo, tudo né, de acordo, sim, Sou uma pessoa do coração bom. Por que eu tô passando por tudo isso? Alguma coisa está errada comigo, né? Uhum. É em mim o problema, eu que, eu que, é dentro. Eu tinha um vazio também, um vazio que eu precisava muito de outras pessoas próximas. Eu tinha necessidade de ter alguém, entende? E isso não é normal, isso não é, não é algo natural, isso não é algo bom. A gente tem que se sentir bem sozinho, né? A gente tem que gostar da nossa solitude. Saber distinguir entre solitude e solidão, né? Solitude é diferente de solidão. Então, eu, na, eu naquela época nem imaginava o que era solitude. Então, eu sabia que alguma coisa muito errada tinha. E era por dentro, era dentro. Porque por fora tava tudo maravilhoso. Eu tava até arrumadinha. Entendeu? Eu costumo dizer, eu tá... esses dias eu até postei umas fotos minhas antigas, né, de 2016, antes, né, do Teta Hill e o depois. Porque uhum. eu falei assim, olha como eu estava maravilhosa, maravilhosa por fora, né, cabelinho, cabelão, tinha colocado lá o meu mega, né, tava assim, ó, malhando horrores, o corpo maravilhoso, maravilhoso, <risos> maravilhoso como eu digo, né rostinho assim, ó, né, maravilhoso, para mim, eu me olhava no espelho assim e falava uau, <risos> você entende? Mas por dentro, menina, minha alma gritava assim, sabe? Tinha alguma uhum. coisa ali que não, não, não tava legal, tinha aquele oco, você entende? Sim. Foi aí, foi, foi aí, então assim, as pessoas que estão vendo aí e conseguem se identificar, né, com alguma situação assim, Outra coisa, o que que eu fazia? Todos os dias de manhã eu acordava e implorava para Deus me dar coragem, coragem e força, coragem. E força. Era o meu mantra, meu Deus, me dê coragem e força para ir trabalhar, porque eu não aguento mais, não aguento mais fazer o que eu faço. Nossa. Coragem e força, eu preciso, pelo amor de Deus. É. Porque eu não aguento mais ir para aquela empresa Ficar presa lá o dia inteiro Eu me sentia prisioneira Entendeu? Uhum. Prisioneira mesmo Eu me sentia um pássaro engaiolado A hora que eu entrava, batia o ponto para mim, acabou a mulher Entendeu? Então, assim, essa espontaneidade que você vê hoje né? Essa autenticidade Eu conversando aqui é, eu, eu me mostrando realmente Menina, não existia não existia, entende? Principalmente quando eu passava da empresa para dentro, onde eu trabalhava E não era só a empresa, porque eu trocava de emprego também Bem assim, ó, trocava, trocava É que, é que Nossa, era interno, que era né? E era interno, isso, não, você, você tinha que cuidar eu que era a empresa, né? Mas onde eu ia, eu sentia isso, não era o problema, não era fora, entende? Então, é isso, quando a pessoa começar a sentir esse, esse tipo de coisa, sentir esse vazio enorme. Lógico, fora, né, Jô, as questões mais, assim, é, intrínsecas mesmo, que, que tem a, um divórcio, quando a pessoa está passando por, um, por uma fase de mudanças, ou com, por um luto, né, ou quando a pessoa está sentindo crise de pânico, ansiedade né, exacerbada. Lógico, tem todos esses fatores, né? Que podem levar uma pessoa a procurar terapia. Uhum. E é assim, são muito óbvios. Então, eu tô falando de algo mais sucinto, né? Daquela linha tênue, né? Entre pensar assim, será que eu preciso mesmo de terapia? Você entendeu? Eu tô falando dessa, dessa linha aí. O resto, assim, que é muito óbvio, né? Que seriam esses casos da pessoa estar... Por numa fase de ou, ou sofreu um acidente ou né teve uma separação um divórcio eu tá passando por um luto né uhum. ou tá está em fase de mudança sabe esse tipo de coisa aí para mim é muito óbvio né a pessoa procurar ajuda sim seja também né bom falar mas é e, e você sabe No, que não sei se você já reparou, mas você com certeza deve ter reparado, tá? Porque você deve atender várias pessoas. E não sei se você já percebeu como as histórias se repetem, né? É... A pessoa trabalha, ganha dinheiro, o dinheiro vai pelo ralo. A pessoa se sente mal porque tá sozinha. E não é porque ela não se ama. Às vezes ela até se ama, só que ela quer ter alguém só que aí ela pega e coloca toda, toda a energia dela no querer alguém e aí ela acaba não se aceitando sozinha. E de fato, dela não se aceita mesmo. Então, é, é tudo muito parecido, né? E essa situação bloqueia. Bloqueia, gera o um famoso efeito Zenão. não. Quando você uh -huh. foca muito que você quer alguma coisa, aquilo ali, bloqueia o que você tá desejando, o que você tá querendo. Entende? Então, quando uh -huh. você foca de eu quero alguém eu quero alguém eu quero alguém e esse querer alguém também quando você não tá com a autoestima né lá lá em cima mesmo você aceita qualquer coisa porque você Aham. quer alguém você não quer né o, o que você sonha você não quer alguém que, que realmente vá somar ali que vá multi é, é, que vá não é completar porque a gente não é metade né mas alguém que vá te transbordar, né? Uhum. Chegar e fazer realmente como você deseja e você também, né, dar essa troca, ser recíproco. Muitas vezes quando a gente está nesse querer, querer, querer, querer, quero alguém, eu quero alguém, não importa de que maneira, aí é que acontece aquele famoso dedo podre que chamam de dedo podre, que não é dedo podre. O dedo podre é uma crença também. Então, quanto, quando, quanto mais você acredita que você tem o dedo podre, mas você vai atrair situações que te provam isso. Você, <risos> te que você tem o dedo podre sim, porque você É verdade. Isso. É verdade. Eu já eu já fui de uma época de acreditar que eu tinha o dedo podre. Aí eu pensei assim, aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, sobre esse universo todo aí do autoconhecimento. Aí eu falei assim, não. Eu não tenho dedo podre. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço isso, eu penso assim, eu ajudo, eu faço, eu... Não, não, não é dedo podre, é alguma outra coisa, mas dedo podre não é. É o subconsciente, né? Trazendo ali o que está armazenado lá para você. É o que, o, que, o que passou a vida inteira fazendo e acontecendo, entende? É isso, é assim que, que funciona. E se não trabalhar isso, continua. Vai continuar, Vai continuar realmente perceber que tem alguma coisa diferente que você tem que mudar e que você pode, né? Porque assim, ó, eu costumo falar né, que a gente pode tudo. Nós podemos tudo, tudo que a gente quiser. Nada, nada é impossível. Se você realmente acreditar naquilo, né? Acreditar mesmo, não, te, não ter crenças que te impeçam, não ter crenças que te bloqueiam, né, não ter traumas ou, ou bloqueios de alguma situação e realmente acreditar nisso, você pode. Você uhum. pode tudo. Aí a pessoa me pergunta assim, tá, mas então você quer dizer que você tem tudo? Que você conseguiu tudo? Já conseguiu tudo e não, não deseja mais nada? Porque você tá falando que pode tudo, né? Que nós podemos tudo. Amor! Desde 2017 eu estou trabalhando e... <risos> e... e, e... Pasmem. Não, não limpei tudo. Então, quando eu quero alguma coisa que eu percebo que eu não estou podendo, é porque eu sei que tem alguma coisa me bloqueando. Entende? Sim. É claro, vítido e óbvio para mim. Quando eu quero, eu desejo alguma coisa e eu tô vendo que aquilo ali não está vindo, mesmo eu colocando um certo esforço, mesmo eu fazendo... Eu sou da ação. Né? Eu sou a mulher da ação. Então, se não tá acontecendo, não é porque eu não agi. Porque agir eu acho, eu acho uhum. Então, quando não tá acontecendo, aí eu vou para dentro Aí eu vou para dentro, descobrir qual que é o problema eu Sempre que <risos> tá, tá emperrando ali, você entendeu? É, e, e sim aí, e... e aí, Pode. ver, às vezes, é, são muitas coisas Então não é só uma situação que eu vou ali e faço assim E plim, desbloqueou, entendeu? Uhum. Então, aí eu trabalhar tudo aquilo ali e vou trabalhando até resolver é, e, e é um e é um processo né noa o que as pessoas não entendem é que é assim ó para você quebrar crenças não existe tanto segredo assim não é tão difícil é só você colocar crenças em cima né para uhum. você quebrar aquilo que tá depositado lá no teu inconsciente você tem que colocar mais coisas Ali no teu inconsciente, né? Você tem que preencher ele. Só que você não quebra coisas que você acreditou 30 anos em um ano, em um dia, em uma semana. É, é tempo, precisa de tempo. É, é aquela mesma coisa do dos desafios, né? Que a gente a gente aprende, ó. Quer ver? deixa eu até mostrar aqui para vocês. Sim. Sabe esses desafios aqui que você vai lá e você fica? Eu sou grata, eu sou isso, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Isso daqui, a pessoa acredita? Ela tem a falsa ideia de que ah, vou fazer uma semana e pronto, já vai. Não vai. Não vai porque isso tem que ele tem que virar intrínseco dentro de você, na verdade, né? Para que para que isso é... Para que, que aconteça de verdade uma mudança né? na, na, tua, na tua cabeça, uma mudança na sua vida, tem que ser algo... é, é constância, né? Porque não adianta, não adianta você pegar lá, ficar uma semana com o, o caderninho da gratidão. Eu sou grata porque eu acordei hoje. Eu sou grata porque eu sou perfeita. Eu sou grata porque eu tenho saúde. Eu sou grata porque eu sou próspera. É lindo. Mas não adianta ser só um dia assim, um dia não. Aí esqueceu dali uma semana, vai lá e faz de novo. Não pode, porque isso tem que. É, é, você tem que transpirar isso. Né? A, a gratidão você tem que transpirar porque senão, não vai fazer efeito. Porque você ficou lá 30, 40 anos, ouvindo né, essas crenças que vieram lá da infância. E aí, de repente, você quer quebrar essas crenças, mas você faz lá, uma faz um dia, dali dois dias você faz de novo, aí esqueceu, na semana que vem você, opa, vou, vou recomeçar. Hum. E daí para, e não é assim. Para haver realmente a mudança, tem que ser constante, tem que ser o tempo todo, tem, tem que mudar mesmo a mentalidade da pessoa para que ela... E o papel ela utiliza para ajudar, para reforçar. Mas o que tem que mudar mesmo é, é interno, né? Com certeza. É até por isso né, que a, as pessoas vêm até mim, às vezes, pessoas que não ainda né, não, não entraram assim, no autoconhecimento, ainda estão tá buscando algo né, para Aham. Tratar. Perceber, entender o que quer realmente fazer né? E aí eu já falo A primeira coisa que eu falo ó, eu, O caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta Porque quanto mais você se conhece Mais você tem sede disso Mais você ama isso Mais você deseja isso Mais você quer se conhecer Entendeu? Então comigo foi assim que aconteceu Eu não, eu não me transformei Em terapeuta assim Sabe? Assim Ah! Ah! Tipo assim, ó, ah, minha terapeuta tá lá ganhando muito, muito dinheiro, eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que esse é um bom negócio Não foi assim Não foi Não assim pode que aconteceu ser. comigo Não Olha como que aconteceu A primeira coisa, né, eu comecei a me, me tra, auto né, trabalhar com isso, né, em mim, né sendo atendida por outro profissional em 2017, né a, Desde então, eu já vinha sentindo aquela vontade, aquele desejo de fazer o curso. Por quê? Porque eu já eu me sentia assim, eu já tinha né, uma mediunidade aflorada há muito tempo, né? E já trabalhava, trabalhava entre aspas, porque eu fazia assim, tiragens né, de, de tarô, de baralho cigano, as pessoas que eu conhecia, assim, então não era nada profissional, né? Eu trabalhava no mundo corporativo mesmo. Uhum. E ali, quando eu vim para São Paulo, me despertou isso. Eu falei: "Nossa, é agora, porque eu tô aqui, né? Porque antes eu morava no interior do Paraná. Eu morava em Pato Branco. Então, ah, eu sou eu sou de Curitiba. Sou de Curitiba. É? Legal, uhum. então eu não tinha, é, tinha possibilidade de fazer o curso, lógico que tinha, mas aí tinha que vir para São Paulo, né? Tinha que é, pegar hotel, isso e aquilo, e aí se tornava né oneroso, mais, mais oneroso e tal. E aí eu fui protelando isso. Só que eu sonhava em fazer o curso para me trabalhar. Eu pensava assim, já que eu vou trabalhar isso a vida inteira, me trabalhar a vida inteira. Então por que eu não fazer o curso para eu mesma me trabalhar, né? Não ficar Sim. dependendo de outra pessoa, né, precisando que outra pessoa faça para mim. E aí fui eu, né, nessa ilusão. Fui fazer, fiz o primeiro curso, que é o DNA básico, né? Menina, eu saí de lá, eu postei o meu, o meu diploma. Postei no YouTube, no Instagram. Por postar, assim, ah, que legal, fiz o um curso e tal. <risos> Começaram a ouvir meus clientes. Começaram Olha a só. Clientes. Exatamente. Aí eu vejo e falei assim, gente, mas eu não ia trabalhar com isso. E agora, né? E agora? Porque no momento eu estava empreendendo, naquele momento, eu estava com a minha loja de calçados, que eu tenho até hoje, né? Que eu continuo em paralelo. Porque eu uhum. eu tenho, né? Assim, eu gosto de fazer outras coisas também. Então, é, eu tava nisso, né, muito focada nisso. Eu pensei, e agora, será? E eu falei, tá bom, vou atender. E comecei, comecei a atender. Dali eu já fiz o segundo, já fiz o terceiro. Hoje são oito cursos, né, que eu fiz. Ainda tô ali na metade, porque eu quero fazer muito mais, né, muito mais que o dobro disso, me aprofundar mesmo. Então, ali foram três cursos a níveis, assim, de, de, digamos assim, de graduação e os demais todos especialização em cada uhum. área, né? Tem a área de alma gêmea, que é do amor, a área financeira, né? Que é a manifestação e abundância e diversas áreas, entende? De especialização. Uhum. trabalhar melhor isso daí com cada pessoa, né? Com, da, da maneira que as pessoas desejam. Mesmo Sim. na época não querendo manifestar minha alma gêmea, eu fiz o um curso para atender melhor as minhas clientes que queriam manifestar essa Salva Gêmea, né? E assim foi. E hoje eu tô aí, né? Com, com várias pessoas, né? Me seguindo com pessoas que realmente confiam no meu trabalho, que eu vou lá e falo uma coisa, a pessoa já pega na hora e fala assim, nossa, não, vamos, vamos, vamos, eu vou com você porque eu sei que é bom. Então, sair, assim, totalmente... Da, da, da questão assim é, corporativa mesmo, sabe? E comecei a entrar nesse mundo energético, porém não deixando de empreender, né? Uhum. Porque é um negócio, se tornou realmente um negócio, é o meu trabalho. Nisso eu já incluí o tarot também, porque eu percebi que seria uma ferramenta incrível para unir os dois, né? para ajustar isso daí, para ampliar realmente a ajuda que eu poderia dar para os meus clientes, né? E eu nem sei quanto tempo tem, eu, eu, eu Não, ainda isso. tem tem 10 minutos. Tem 10 minutos. Então. então é, eu fiz vai em, em novembro do ano passado, eu fiz um curso, né, com a Adriana Coutinho de mídias sociais, para aprender a trabalhar melhor o Instagram, porque eu, no começo eu não sabia nem nada. <risos> Adriana me falou uma coisa que eu escrevi lá, que serve para todo mundo e serve para todas as áreas. Primeiro, eu descobri que esse é o meu propósito, tá? Antes, eu já tinha feito algumas terapias de apometria e me falaram assim: No, o seu propósito de vida, o que vai estar alinhado né, com o que você ama fazer, seu propósito é trabalhar com mulheres e trabalhar a autoestima dessas mulheres. Eu falei, Rapaz, como assim? Porque eu, né? eu trabalhava com calçados, até aí tudo bem. Só que ela falava assim para mim duas vezes, ela falou. Era uma terapeuta que me atendeu, né? Ela falou assim, vai trabalhar com autoestima de mulheres de dentro para fora? Eu falei, menino, mas calçado? Calçado trabalha de fora, de dentro, né? Não é um negócio que vai trabalhar interior. Como assim, mulher? E eu nunca tinha pensado em trabalhar. Não, não não pensava não foi planejado entende por isso que eu costumo falar assim a, a espiritualidade me escolheu essa profissão de terapeuta energética taróloga me escolheu não fui eu que fui lá escolhi falei assim eu vou seguir isso daí porque não fui escolhida realmente ó oh, oh, escolhi <risos> sem hipocrisia fui realmente escolhida para fazer isso o meu trabalho, o meu, o meu propósito hoje é trabalhar a autoestima das mulheres, trabalhar isso daí de dentro para fora. E eu consigo fazer isso muito bem com as minhas, com as minhas terapias, com as minhas ferramentas hoje, entende? Uhum. Então, é, tem outra questão, assim, que, que, é, que a Adriana falou lá no curso, que eu ia falar aqui e acabei não falando. É, ela falou assim, quando você descobrir o seu propósito, você vai conseguir algo que você vai se divertir, ganhar dinheiro e ajudar as pessoas. E hoje eu me divirto horrores fazendo o que eu faço. Eu Aham. amo, de fato. Eu amo, eu amo sentar aqui fazer uma live, seja sozinha ou seja acompanhada. Eu amo vir fazer uma live de tarot e interagir, né, com as minhas com as pessoas. Amo fazer as minhas sessões de tarot, ir lá entregar o meu melhor, e lá e colocar tudo que eu tenho, né, para as pessoas, e a pessoa no final falar assim, nossa, que legal! Eu ouvi algumas coisas que fizeram diferença para mim. Uhum. Eu amo fazer uma sessão de Teta Healing e ver a pessoa se transformando, ver a pessoa chegar aqui e falar para mim, No, eu nunca tinha feito um vídeo, eu fiz um vídeo, eu venci a timidez, mulher, eu falo, uh -huh! É tão maravilhoso, né? Ah, entende? E isso também me trouxe a minha liberdade financeira Que é aquele, aquela águia Que eu, me, eu, eu costumo falar né? Aquela águia presa numa gaiolinha desse tamanho Que é quando eu estava dentro da empresa Do mundo corporativo Não era a minha essência Não era a minha alma Não era o que eu queria Mas era o que tinha para mim Porque eu não sabia o que fazer eu não me trabalhava a esse ponto. A ponto de saber o que eu queria para minha vida ou não. Você entende? E, uh -huh, e, e, foi... e, e, e você sabe que tem pessoas que passam a vida inteira presas nessa gaiola, né? Elas, é, aquela, é aquela velha história do, da águia que. Do, do ovo de águia que cai no galinheiro. E aí a águia fica a vida inteira olhando as águias voando, mas ela está ali ciscando o chão. E é por falta de, de direcionamento, é por falta de conhecimento. As, às vezes, não. Não digo às vezes, mas sempre. A gente precisa, sim, de mentoria. A gente precisa de, de pessoas que... Que, que tenha um pouco mais de conhecimento para que essas pessoas possam ajudar a gente, né? Uh, eu, eu, eu me lembro que quando eu fiz o tarô com você, eu tomei decisões. Uhum. E eu não me arrependo, foram decisões uhum. que eu deveria sim ter tomado, baseado na, no, que, no que foi falado na, na, naquela leitura que você fez para mim. E eu acredito que foi a melhor decisão, porque eu tive um direcionamento. E, e isso serve para a vida toda. É, eu também sou muito feliz com o trabalho que eu desenvolvo, de, de ajudar os empreendedores, né, os pequenos empreendedores, pessoas que estão começando e que não sabem nem nem por onde começar, não sabem nem o que, o, o que, que tem que fazer. E eu sei que o empreendedorismo, ele, ele abrange muita coisa, né? Tem pessoas que focam no, no autoconhecimento, outras focam na mídia digital. E aí a Joice vai lá e foca no empreendedorismo que pega um pouquinho de tudo. É, mas eu fiquei tão feliz quando você me convidou, porque eu falei, gente, é isso. É isso, sabe? Eu, eu sou fascinada, fascinada pelo empreendedorismo. Porque eu trabalhei a minha vida inteira colocando minha criatividade no negócio dos outros. Dos outros, você entende? Então, quando eu realmente decidi me libertar, fazer o que eu gostava, né, que eu amava e que que veio assim para mim, né, assim, um presentinho, foi um presente, né, para eu realmente me libertar, só que isso veio quando, quando eu comecei a, a me descobrir, Uhum. Não estaria, gente, gente, sem mentira nenhuma Eu estaria até hoje lá, presa numa gaiola Colocando toda a minha criatividade, o meu potencial no negócio dos outros, né? E, então, e normalmente é um caso... assim Normalmente, né? Porque é, é, as pessoas se limitam, né? Tem medo, o medo de empreender Por quê? Porque se eu não empreender, tem alguém que vai pagar o meu salário todo mês é seguro. É seguro mesmo? Será? É, Será? nessa situação... Na atual situação, é seguro? Então, nem na atual, nem em situação nenhuma. Porque se você é. fizer alguma coisa que, que não né, condiz com o que a outra pessoa deseja, você vai sair. Simples. Exatamente. Né? Então, por que não trabalhar no seu negócio? Por que não usar toda a sua, cri sua criatividade, seu potencial para si mesmo, né, para crescer, para ir lá e fazer, fazer mais, mais, é ver... mais e mais. É, é verdade. O Noah, daqui a, daqui a pouquinho vai encerrar a nossa live? Tá terminando? Tá terminando, Sim. tem acho que três minutinhos. Se a pessoa, é, eu também, se a pessoa quiser falar com você, quiser te encontrar, como é que ela faz? Amor, fique à vontade, me chame no direct, porque eu sou super, super acessível, né? Eu respondo todas as pessoas que falam comigo, todo mundo, tá? Arroba no paz Motiva, N-O-P-A-Z, né? No Paz. Motiva. Ótimo. Por que motivo? Porque eu tô todo dia ali, né? Falando sobre isso, falando sobre motivação, energia e blá blá blá blá blá. Esses blá, blá, blá <risos> que eu em tudo aqui. Que lindo! Então, pode né, que aí eu passo o meu WhatsApp, meu, assim, enfim. Tá, e, então assim, ó, gente, é, a hora que eu finalizar a live, como eu, como eu tô fazendo direto, né, porque eu tô numa bateria de live de segunda a sexta-feira todos os dias, uhum. durante o mês de julho, sempre quando termina a live, eu venho e gravo um stories e marco a pessoa, que, que a convidada né, que teve a live comigo. Uhum. Então, eu vou marcar a Noa para quem quiser procurar ela. Vocês que me seguem, vão lá seguir a Noa, porque, gente, vale muito a pena. Pessoal que segue a Noa, vem aqui conhecer o meu Instagram também, porque se você precisa de uma ajuda aí com o empreendedorismo, se você precisa de um olhar diferente no que você está fazendo e o que pode ser melhorado, eu posso ajudar, tá? Então, Noa, muito obrigada por você ter participado. Eu surpresa. João, ah. vou fazer uma surpresa rapidinho aí Quem tá aqui que quiser fazer um print de nós agora Que fizer um print e postar e marcar nós duas agora Vai ganhar duas perguntas de tarô comigo É só fazer isso eu vou gente. dar as duas, as duas Pode fazer, ó Faz um print, aí, um print aí, gente Eu gosto de fazer meus prints assim <risos> Podem fazer, gente. Quem fizer vai ganhar duas sessões... Duas sessões, não. Duas Duas cartas. Faz... Duas perguntas. Duas Legal. Perguntas. pode me perguntar o que quiser, tá? Legal. Pode Olha mostrar, só que maravilha. Postar <risos> lá e marcar nós duas que vai ganhar. Pode ser. Que maravilha. Que lindo. Gente, então, tira um print aí, né? Quem não tirou, pode tirar. Marca, me marque e marca a Nô também, porque Sim. você vai... Você vai. É, Noah, qualquer pessoa, todo mundo que tirar, que fizer o print e marcar, você vai ganhar? Ou você vai sortear? Todo mundo, né? Sim, as duas perguntas vai ser para todo mundo que mandar. Olha as só, gente, que maravilha. E as nove pessoas que estão aqui fizerem o print postarem a gente, vai sim. Marcarem nós duas, vai ganhar duas respostas de parou comigo. Que lindo, gente. Ó, vai, vai encerrar, daqui a pouquinho ele já vai aparecer ali. Parabéns vocês que, vocês que estiveram aqui até agora, né? Eu tenho certeza que vocês adquiriram um pouquinho mais de conhecimento e conhecimento nunca é demais, né? E, então eu quero agradecer, quero dar parabéns e agradecer vocês. E, Noah, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe, assim, grandemente pela, pela delicadeza de você ter aceitado esse convite, né? Porque, afinal de contas, não sou eu, mas é o pessoal que tá em casa, é muita gente que tá sim. precisando. E se a gente pode ajudar, a, a gente tem a obrigação, sim, de ajudar. É assim que eu penso, é assim que eu, que eu conduzo a minha vida, né? Se eu posso, eu tenho a obrigação de fazer. E, então, muito obrigada, viu? Eu te agradeço infinitamente, tá bom, meu amor? Tá bom, obrigada. Gente, muito obrigada e até amanhã na próxima live. Boa noite, gente!